Vamos lá, quarta tentativa para começar esse vídeo hoje. Olá pessoal do 3D, tudo bem? Estamos aqui de novo nos meus estúdios, cheio de barulho, de cachorro, caminhão passando, etc. Uh, para falar sobre um assunto extremamente importante, muito complicado, comprido, chatinho, mas é uma daquelas coisas que uh, no começo parece assim, impossível de entender, mas, aos pouquinhos, à medida que você for treinando e fazendo experiências com isso, uh, vocês vão aprender melhor como é que funciona o render, tá? tanto no Cycles quanto no Eevee. Uh, é um assunto bem complicado, extremamente importante né, dentro da indústria do 3D, independente de ser animação, jogos, etc. Uh, o render é um assunto extremamente importante e é por isso que sempre tem vaga de emprego nessa área, né? porque é um negócio difícil, chato, tem que estudar muito para aprender e entender, uh, as coisas demoram para você testar e ver se ficou bom, etc. E é extremamente importante, então é, é uma área que vale muito a pena vocês uh, se dedicarem e estudarem direitinho, ok? Uh, existem muitos renderizadores no mercado, porque no, o, o 3D você tem, os softwares onde você faz a modelagem, por exemplo. É... Vão ter softwares. Hoje em dia é comum você usar um software separado só para criar os materiais também, por exemplo. É muito normal na indústria você usar um software só para modelar, como é o caso do ZBrush. Um outro software só para criar os materiais, como é o caso do Substance Painter. Ah, softwares de modelagem. Né, de polígono, como o caso do Blender, no Maya, 3D Max, etc. Geralmente, nesses softwares, você vai pegar esse material que você criou nos outros e, e montar a sua cena. A partir do momento que você tem uma cena montada, ou seja, você tem os modelos, você tem os materiais, você tem as luzes, ah, no caso da animação, você também vai ter a câmera e os movimentos, a animação dos esqueletos, ou o que for. Depois que tudo isso está pronto, ah, quando chega a hora de renderizar, é, também é um software separado, tá? No caso do Blender, ele já vem com três render engines próprias dele. Mas se você quiser, você ainda pode instalar outras. Existem outros softwares que você coloca. É, eles têm add-ons que você pode usar para transmitir essa informação da sua cena 3D para o software de renderização. Então, tem gente que usa o Blender gratuitamente, mas na hora do render a pessoa usa um, um engine é, pago, por exemplo. É, a gente, se for do interesse de vocês, eu posso fazer um outro vídeo sobre isso outro dia, explicando os outros renderizadores que existem por aí, qual que é a diferença entre cada um, quanto que eles custam, né? Ah, se você usar um, um render farm na internet, por exemplo, você nem precisa comprar eles, você pode mandar e renderizar fora. É... Mas, a ideia do Blender é que você tenha um software que resolve tudo sozinho. Então, a, a equipe de desenvolvedores criou, e está constantemente atualizando, a, duas render engines bem diferentes, que têm funções diferentes, eu vou explicar isso depois, a, de forma que você consiga realizar o seu projeto, qualquer que seja, usando apenas o Blender e sem precisar pagar a mais para ter um, um renderizador. De, de grande qualidade, como, como são os dele. É... Então, já existiram outros engines no passado, atualmente o Blender tem, o Cycles e o Eevee. O Cycles é um renderizador, deixa eu mostrar lá no Blender onde que fica isso. Aqui do lado direito, onde tem esses ícones, lá no comecinho ah, tem um, um ícone que parece uma câmera DSLR, Ali você tem as opções, ó. Nessa janelinha da direita. Tem o Eve, o Workbench e o Cycles. Deixa eu mostrar o Workbench primeiro. O uh, Workbench é, um, é, um, é uma render Engine que parece muito com a própria interface do Blender. Tá? É, ele não vai tentar ser fotorrealista. Ele não vai tentar botar transparência. Eu acho que ele não tem nem materiais, você não pode criar, né? Deixa eu tentar criar um material. Se eu for aqui no shading, ó. Eu consigo mudar algumas coisas, eu consigo mudar a cor, talvez... Ah, nem isso ele deixa, tá vendo? É, isso aqui você usa pra fazer prototipagem, para fazer... Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma cena complicada, eu quero ver se o movimento de, de câmera tá certo. Então, eu quero um render muito rápido, eu não preciso de textura, de materiais, de cabelo, de nada disso. Você pode usar o Workbench, por exemplo, para fazer um render bem rápido. Eu modelei um personagem e eu quero mandar para o meu cliente ou para os meus colegas do, do meu grupo. Pode usar o Workbench, que ele é muito mais rápido do que os outros dois e é muito mais fácil de mexer. Tá. Mas o nosso foco mesmo vai ser no Cycles e no Eve. Hoje em dia, no, no Blender, quando você cria um, um arquivo novo, ele já te manda pro Eve automaticamente. Por quê? Porque ele é muito mais rápido, mais leve, tá? É, esses dois tipos de render engine, que são o Eve e o Cycles, o IV é um renderizador que eles chamam de online, ou seja, ele é feito para rodar ao vivo, no computador. Ele é baseado no, no mesmo tipo de, de render engine que usa para fazer jogos 3D, tá? Quando você joga um joguinho aí de Xbox, de Wii ou de ou de PlayStation, é, ele está usando um tipo de renderizador que é o, o mesmo tipo que o Eve. É, é, o Eve foi construído em cima desse tipo de, de renderizador. Ah, basicamente, para poder ser tão rápido assim, ele vai fazer uma série de gambiarras e de truques para enganar o computador e enganar o nosso olho também. Ah, o Cycles, por outro lado o foco dele vai ser no fotorealismo. O, o que o Cycles faz é, é tentar simular realmente ah, os raios de luz, igual existe na natureza. Ele vai tentar calcular isso. Não vai ser em tempo real. Tá? Ah, dependendo da complexidade da cena, né, quanto mais trabalho você der para esses raios de luz do Cycles, mais lento vai ser o render. Se você tem transparência, reflexão... Ah, né, fumaça, coisas que você precisa calcular Algum tipo de transparência ah, Se você quer sombra colorida Se você quer caustics Tudo isso vai aumentar o tempo de render Se você tiver motion blur também Se você usar a profundidade de campo Tudo isso aumenta o tempo de render Porque ele tem que calcular muito mais coisas É um método meio de força bruta Mas ele vai te dar o um resultado mais é, realista Do ponto de vista das leis da física Outra coisa, o Cycles é mais lento para renderizar, mas ele é mais fácil para começar. Então, se você está começando a mexer com 3D e com render agora, o Cycles é mais fácil de entender a princípio. Tá, o Eevee, ele vai ter os mesmos princípios do Cycles, mas além disso, você tem que é, explicar um monte de coisa para ele. Se você quiser transparência, se você quiser tudo isso, você tem que pedir, você tem que configurar. Né? Ele consegue fazer, mas é, é mais difícil. Ah, eu vou fazer isso em num outro vídeo, porque eu acho mais fácil vocês começarem entendendo como é que o Cycles funciona e depois, é, em cima disso, a gente vai aprender o que, que o Eve precisa né, adicionalmente, além do que o Cycles precisa.